Fala aí amigo motorista, tudo tranquilo? Nesse vídeo de hoje eu vim trazer uma informação, na verdade uma dica que talvez algum de vocês possa falar, pô porque você colocou o título desse jeito, que você já não colocou o título direto ao ponto e tudo mais, mas é realmente para chamar sua atenção para que você venha reconhecer que esse tipo de coisa não se deve fazer. Presta atenção no que aconteceu com o colega, ao qual eu subtraí essa informação do canal O Motorista Oficial. Passa lá, já dá uma curtida no canal dele, ele é super bacana, traz informações importantes assim pra gente que é motorista de aplicativo. Ele foca no tete a tete, aquele, aquelas informações no olho, no olho, sem edição, ao qual ele realmente traz informações importantes pra gente que é motorista de aplicativo. Então passa lá no canal dele e já dá uma curtida, beleza? então ele trouxe no canal dele uma informação que eu, realmente até eu parei para pensar e mexeu bastante comigo ao qual um motorista amigo nosso, ele pegou durante a noite, madrugada, era de madrugada ele pegou uma, uma passageira, ao qual na hora de embarcar no carro, entrou ela e junto uma criança de colo no momento o motorista ele meio que já sabia e tudo mais que, que não poderia transportar criança de colo, é, não poderia transportar criança de colo sem a cadeirinha mas de coração mole, e fala, já que tá de noite, rapidinho, viagem curta, vamos lá, vamos lá, não tem problema nenhum. Beleza, embarcou, a menina colocou o cinto e tudo mais, ele deu partida na viagem. Beleza, assim que ele deu partida na viagem, foi seguindo, foi seguindo viagem e tudo mais, o que acontece? Quando ele estava quase próximo de chegar no destino, acontece que passou um carro e deu uma fechada brusca, ao qual ele teve que dar aquela freada, sabe aquela freada forte? ao qual infelizmente no momento que ele deu essa freada a mãe soltou a criança, ela tava, como ela estava com criança de cola a mãe soltou a criança e a criança bateu no painel do carro no momento que bateu no painel do carro no, eles ficaram assustados e tudo mais só que depois que a mãe pegou a criança no colo e tudo mais falou, não não tem problema é, eu sei que o cara fechou e tudo mais não tem problema nenhum Eu só me deixar agora no, no meu endereço Hum, vamos seguir viagem tranquilo. Então, a gente sabe, né, que quando uma mãe, ela fala, ela fala, não, tudo bem, a gente, como ser humano, a gente entende. Pô, uma mãe falou que tá bem, então não tem problema nenhum. Vamos deixar do jeito que tá, seguir viagem, não tem problema nenhum. Vamos lá. Aí o rapaz deixou e nisso, beleza. Dias depois, o que acontece? O rapaz, depois de alguns dias, ele recebeu uma intimação da justiça ao qual, nessa intimação, a mãe alegou, essa mãe que ele transportou, ao qual no mínimo ele deve ter pagado uns 7 reais, uma viagem curtinha aí, coisa que super barato, né? Ao qual a mãe alegou que o motorista cometeu lesão corporal no, no filho dela. O valor dessa causa vai sair bem gordinho, né? Bem gordinho, capaz ele ter que vender o carro dele para poder pagar essa indenização de uma viagem que ele provavelmente ganhou R$ reais, reais aí e ao qual ele teve coração mole para transportar a criança. Então, motorista, não transporte criança sem cadeirinha, sem bebê conforto. Meu, nunca faça isso. Essa é uma dica que eu tô dando para vocês porque, meu, aconteceu com esse rapaz. Pode acontecer com você. Você nunca sabe quando vai acontecer algum tipo de incidente, alguma coisa. Então, meu, nunca transporte criança sem cadeirinha, beleza? Essa é uma dica rápida para você também colocar na consciência que isso pode dar problema para você. E queira ou não, você sabe que vai mexer bastante no seu bolso. Com certeza, você sabe como que é a justiça do Brasil, a responsabilidade toda... Nesses casos, é do motorista, porque ele aceitou transportar uma mulher e uma criança sem a cadeirinha e tudo mais. A, os aplicativos, eles não vão dar suporte nenhum, porque... A responsabilidade foi totalmente sua. Então toma cuidado, meu amigo. Se você transporta criança sem cadeirinha e tudo mais, eu, eu particularmente, eu já transportei criança sem cadeirinha. Mas depois desse vídeo que eu vi do nosso amigo aí, Thiago, eu nunca mais vou fazer isso. Já bateu aqui na consciência, já não vou levar mais nenhuma criança sem cadeirinha. E eu espero que você também faça o mesmo, porque eu não quero que você também... Receba esse tipo de problema e você sabe que vai dar uma dor de cabeça danada agora. Então, meu amigo, fica esse vídeo aí de alerta para você. Se você gostou desse vídeo, já dá aquele like, se inscreva no canal e espero que você tenha gostado. Ah, e não deixe de assistir os próximos vídeos. Fique com Deus, um abraço, falou, tchau!